Fala meus amores, eu me chamo Jaciara Patrício e eu estou aqui para te explicar sobre o anúncio de 15 mil reais. Seguinte, tá? A primeira coisa que você precisa saber é que não é aluguel, e sim uma compra. Assim que você terminar de pagar, esse espaço de trabalho será seu pro resto da vida. Importante, tá? Os 15 mil reais podem ser facilitados em parcelas a partir de 299, diretamente conosco, sem burocracia e ainda tem o um boleto bancário. Ah Jaciara, mas o que está incluso? De tudo um pouco, de acordo com o seu tipo de necessidade. Se a ocasião pede um pouco mais de privacidade, você pode usar as nossas salas de reuniões para melhor atender os seus clientes. E se você precisa né, de um local para os trabalhos de rotina do dia a dia, nós temos as nossas estações de trabalho, que inclusive é onde acontece todo o network. Mas também quero confessar para vocês o meu lugar preferido aqui no Yubi é aquele café bar, onde a gente planeja, cria network, muita amizade e além disso toma aquele belo cafezinho. Então, resumindo, você vai usufruir de tudo um pouco, de acordo com a sua necessidade ou estratégia de negócio. E ainda não para por aqui. Ao se tornar dono da nossa unidade Yubi Manhattan Natal, você pode usar o Yubi em João Pessoa, Campina Grande, Fortaleza e em breve em São Paulo. Ou seja, comprou o Natal, você pode usar a nossa rede espalhada por todo o Brasil. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e se além da possibilidade de trazer o seu negócio para uma excelente estrutura, você conseguisse gerar uma renda extra mensal, isso seria decisivo na sua aceitação? Então vou te explicar, ao adquirir o plano de 15 mil reais, você tem direito a quatro endereços fiscais para sublocar e assim ter uma renda extra. Você não ouviu errado! você vai ter o seu espaço de trabalho no melhor endereço comercial de Natal, o empresarial Manhattan, localizado na Avenida Campos Salles, no bairro do Tirol. E, simultaneamente, ainda ter uma renda mensal. Lembrando, tá, que endereço fiscal serve para todo profissional autônomo ou empresa que desejam possuir CNPJ para emitir nota fiscal. Ficou claro? Sabendo dessas informações, faz sentido para o seu negócio. Está aí um co-work de luxo, localizado no empresarial Mahadam. Se sim, preenche já esse formulário e agine uma visita conosco. Aguardamos você!